Roda a vinheta. da história da marca DKV e da VMAG, vimos a origem da marca na Alemanha e a criação da Auto Union, até o final das atividades da marca na Europa. Seguindo nossa história, agora vamos falar sobre a chegada da marca no Brasil e a criação da VMAG. Em 1937, Walter Krug, executivo da filial da Auto Union na Alemanha, migrou para o Brasil e criou uma filial no Rio de Janeiro onde começou a importar DKV até 1940, época que foi paralisada a comercialização de produtos alemães em função da guerra, pois Getúlio Vargas se aliou aos americanos e o Brasil passou a ter dificuldades de negociação com a Alemanha. Domingos Fernandes Alonso era um espanhol radicado no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, com negócios no ramo de lazer, turismo e casas lotéricas. Em 1928, se interessou por importar dos Estados Unidos veículos Studebaker e depois instalou uma pequena linha de montagens com veículos que chegavam incompletos e eram montados aqui. Em 1945, foi fundada a distribuidora Studebaker em São Paulo, sendo que em 1946 começaram a chegar as primeiras unidades. E em 1947, a fábrica começou a se concretizar com as primeiras unidades vendidas em 1948 como linha 1949. Em 1952, Domingos Fernandes, juntamente com a Elite Equipamentos para Lavoura e Máquinas Agrícolas, que inicialmente importava tratores Massey Harris, fundiram-se em uma nova empresa, a VMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas S.A como um dos negócios estruturados em torno do Grupo Organizações Novo Mundo, que passou a comercializar e importar caminhões Scania Vabis e adquiriu o direito de importar também os caminhões Kenworth e tratores Ferguson. Walter Krug tentava voltar à ativa com sua auto-union brasileira e montou a companhia Autolux, com sede social no Rio de Janeiro, subsidiar em Recife e filiais em São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora. Sendo que em São Paulo era uma concessionária importadora com instalações de 2 mil metros quadrados, com oficina de manutenção e depósito de peças, além de mil metros quadrados de salão de exposição, lavagem e lubrificação. Cerca de 100 unidades de DKVs dos modelos F89P e F89L chegaram da Alemanha através do Porto de Santos. Vinham com motor dois tempos de dois cilindros de 700 cm cúbicos, instalado transversalmente na dianteira. Em 16 de junho de 1956, o então presidente Juscelino Kubitschek assinou o decreto número 39.412 criando o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística incentivava a fabricação de automóveis e autopeças, com a exigência de um índice de 95% de nacionalização para automóveis em cinco anos. Domingos Fernandes conseguiu contratos de maquinários e patentes, porém não conseguiu capital estrangeiro. Em função da excepcionalidade de seu maquinário, logo passou a atender montadoras nacionais já instaladas na época aqui como a General Motors, para quem fornecia peças e moldes estampados para a perua amazona. Em fevereiro de 1955, acompanhando as dificuldades da Autolux em importar da Alemanha veículos DKV, Domingos Fernandes negociou a importação de maquinário e ferramental da Perua Saunderclass Combinavagen Universal F91 da Alemanha, fabricada entre 1953 e 1955, e em agosto de 1956. O processo da VMAG NugEA foi aprovado, o que permitiu o início da montagem do DKV VMag no Brasil em uma área fabril de 87.144 metros quadrados no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Em 19 de novembro de 1956, foi lançada a primeira perua nacional, a perua DKV Universal. Foi considerado o primeiro veículo genuinamente nacional pelos parâmetros do GEA. Tinha parte dos estampados, transmissão e suspensão importados, um pioneiro motor de dois tempos com três cilindros de 896 cm cúbicos, 38 cavalos e 7,5 metro de torque, com bloco fundido na Sofunge radiador posicionado na parte traseira do motor, sistema de ignição individual para cada cilindro e tração dianteira. Tinha 54,3% de nacionalização e foram montados 68 carros ainda em 1956. Foi o introdutor da tração dianteira e da roda livre no Brasil. A Weimag apresentou, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, os DKVs Vemag Pirua, Sedan e jipe, com a presença de autoridades como o então presidente Juscelino Kubitschek e sua esposa Sara Kubitschek, além do então ministro Lúcio Meira, demais membros do governo e do presidente da Vemag. Vinha com chassis com longarinas periféricas de perfil fechado e travessas, carroceria metálica dois volumes. Duas portas laterais e uma porta traseira com duas folhas verticais. Tinha 4,12 metros de comprimento. Caixa manual de quatro marchas com a segunda, terceira e quarta marchas sincronizadas. Direção com cremalheira. Faróis dianteiros iguais aos do Volkswagen Sedan. Suspensão por molas semi-elípticas transversais nos dois eixos independente com braços triangulares na frente e com eixo rígido oscilantes atrás e freios hidráulicos a tambor nas quatro rodas superdimensionados de 74 mm, e arranjo duplex na dianteira com dois cilindros de freios por roda e no volante vinha estampado o brasão da cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Em 1957, ela sofreu pequenas alterações quando a potência foi aumentada para 40 cavalos, as portas traseiras passaram a abrir horizontalmente em duas folhas, as janelas traseiras antes fixas foram substituídas por vidros deslizantes e o carro também ganhou frisos cromados na tampa traseira e nas laterais, além de pintura em duas cores. Falando um pouco sobre o motor de dois tempos, Existiam, na época, os motores elétricos, a vapor e os motores a combustão, de quatro tempos, que eram os mais comuns, e os de dois tempos, utilizados na linha DKV. No motor dois tempos, a admissão e a compressão eram simultâneos no primeiro tempo, seguindo para a combustão e escapamento no segundo tempo. Esse sistema surgiu em torno de 1860 com Lenoir. Sua vantagem era sua simplicidade e seu baixo custo de construção em função do menor número de peças, pois dispensavam válvulas, comando de válvulas, varetas, balancins, molas, guias, dentre outros itens. Outras vantagens eram seu ciclo de funcionamento, que se davam a cada volta do virabrequim, e não a cada duas, como no motor de quatro tempos. Além de seu menor peso, que resultava em uma maior potência com menor número de cilindros. No nosso primeiro capítulo, falamos no 3 igual a 6, que a DKV divulgava que um motor dois tempos, três cilindros, era equivalente a um motor seis cilindros de quatro tempos. A desvantagem era a maior emissão de poluentes e o maior consumo, além da dificuldade na lubrificação dos cilindros e pistões o que resultava na necessidade de se misturar óleo ao combustível. Essas eram, basicamente, as características dos motores utilizados pela DKV. Para camuflar o consumo mais alto de combustível, foi introduzido o sistema de roda-livre nos DKVs. Ela eliminava a ligação entre o motor e as rodas quando o motorista não estivesse acelerando, não tendo freio motor, o que fazia o carro rodar mais leve e sem consumir óleo e combustível. E no caso de travamento dos pistões, o carro não parava, porém apresentava um maior desgaste de freios. Por isso que o sistema foi superdimensionado. Voltando à nossa cronologia, em 1958 foi lançado no Brasil o Jeep DKV, originado do DKV Munga, conforme o modelo apresentado no nosso primeiro capítulo. Vinha com o mesmo motor de 3 cilindros e 896 cm3 da Perua DKV Mag, com carburador de corpo duplo da Zenit de 32mm que depois teve o motor alterado para 981 cm cúbicos a partir de 1959, passando de 38 para 44 cavalos. A Willis reclamou da utilização do nome Jeep, e como na época as companhias criavam nomes para seus carros em homenagem a JK e a capital federal Brasília, o nome do Jeep foi alterado para DKV Vemag Candango, em homenagem aos construtores de Brasília e foi agregado um motivo arquitetônico em sua logotipia alusiva ao Palácio da Alvorada, criado por Oscar Niemeyer. Eles vieram em CKD, tinha tração 4x4, câmbio de 4 marchas e reduzida de 1,604 para 1, acionado por uma maçaneta no painel, além de capota de lona removível e vinha também com porta-suicida tinha a capacidade de superar rampas de até 70%. 1958 foi um ano importante para a VMAG, pois começou também a ser produzido em outubro o DKV Vemag Sedan, utilizando a mesma mecânica da perua e com vantagens sobre os concorrentes como melhor espaço interno, melhor desempenho e menor custo, e foi o primeiro sedan fabricado no Brasil. Logo tornou-se líder no mercado. Era baseado no modelo alemão F94, Modelo visto no nosso primeiro capítulo, com quatro portas, e tinha 52% do peso nacionalizado. Seu design trazia características estéticas dos anos 40, mescladas com as soluções dos anos 50, com uma linha de cintura alta, faróis embutidos, para-lamas mais baixos que o capô, que se misturavam com a grande área envidraçada. A tampa do porta-malas vinha com frisos paralelos de alumínio, de efeito estético, tanto na perua como no sedã. O primeiro táxi fabricado no Brasil, um DKV Vemag Sedã, começou a rodar nas ruas do Rio de Janeiro em junho de 1958. Na perua, sempre com duas portas, as portas não tinham batente e vinham com uma cinta para limitar sua abertura. Sendo que as portas dianteiras abriam no sentido contrário das traseiras, chamadas de portas suicidas, tanto para o sedã como para a perua e o jipe. Vinham com botões de acionamento em resina plástica, além de botão de acionamento da partida separado da chave, alavancas de freio de estacionamento e de acionamento da roda livre sobre o painel, à direita e à esquerda, respectivamente. Os DKV sedã tinham capacidade para até seis passageiros e tinham como opcionais faróis de neblina, rádio, acendedor de cigarros, lavador de para-brisa, alça de segurança para passageiro dianteiro e freios a disco. Em 1959, por problemas de fornecimento de peças, alguns DKVs saíram de fábrica sem o um macaco para troca de pneu. No final de 1959, o seu motor passou de 896 para 981 cm cúbicos e a potência saltou para 50 HP SAE, conhecido como motor 1000, e teve uma nova logotipia estampada nos modelos. Em 1960, a Vemag lançou ações no mercado e as únicas alterações dos modelos foram a introdução de rodas com oito furos, pintura bicolor, e as novas lanternas traseiras. Ao comprar ações da Temag, você ganha contribuindo para a emancipação econômica do Brasil. Com ações da Temag, você faz também com que seu filho cresça participando do desenvolvimento de uma empresa que já é grande e continua a crescer sempre. Em 1960, também, foi lançado o DKV-Vemag Candango 2, apenas contra dianteira e vinha com um carburador de corpo simples da marca Solex de 40 mm No Salão do Automóvel de 1960, foi apresentado o conceito do DKV Vemag Candango, o modelo arpoador. O ano de 1961, trouxe uma série de alterações para a linha. No terceiro semestre de 1960, foi lançada a linha DKV como linha 1961, anunciado após a comunicação das alterações feitas pela Auto-Union na Alemanha. O sedã perdeu os frisos da tampa do porta-malas e ganhou novos para-choques. Os DKVs fabricados no Brasil passaram a ter nomenclatura exclusiva. O sedã passou a se chamar DKV Belcar e a perua DKV Vemaguete. Os modelos apareceram no primeiro salão do automóvel em São Paulo, com novos bancos e para-choques, novas calotas estilo cone, porta traseira do sedã de maior dimensão e foram apresentados também alguns modelos que não chegaram a ser fabricados, como a perua v Piquenique e a perua v Furgão. Na mecânica, a primeira marcha passou a ser sincronizada. A redução do diferencial passou de 4,72 para 1 para 5,14 para 1, e alguns câmbios tiveram uma terceira marcha reduzida de 1,31 para 1, para 1,39 para 1. Em 1962, foi a vez da perua Vemaguete perder os frisos na tampa traseira, que passou a ter braços telescópicos autotravantes, e as lanternas e piscas passaram a ser horizontais. A Vemag apresentou duas versões no DKV Vemag Candango. A primeira, foi o DKV Vemag Candango Arpoador, que também foi apelidado de praiano, que já comentamos. Outro modelo foi o DKV Vemag Candango 2D, que trazia alavanca de câmbio na coluna de direção totalmente sincronizado, eixo traseiro rígido, revestimento interno e capota especiais, e tinha cor branco pérola. Nesse ano, o Jeep DKV Vemag Candango saiu de linha em função da quantidade de componentes importados utilizados no modelo, principalmente do sistema de tração 4x4, além das dificuldades econômicas e políticas do Brasil. Nesse período, a Vemag sofreu com a subcapitalização, fazendo-a perder dinheiro a cada carro vendido. A política de Juscelino Kubitschek fez a economia nadar no mar da inflação, fosse com resoluções equivocadas na economia ou por interesses pessoais, o que gerou a falta de interesse de empresas estrangeiras em manter ou iniciar um fluxo de capital por aqui. Uma reestruturação foi necessária na Vemag com a substituição de Domingos Fernandes por seu genro, Lélio de Toledo Pisa. A solução poderia vir com a exportação em CKD, principalmente para a Espanha, porém, a ineficiente e corrupta estrutura portuária brasileira atrapalhou a empreitada. Foi então criado um plano de venda de motores recondicionados à base de troca, para obter uma nova fonte de renda, pois a empresa precisava urgente capitalizar. Em 1962, para agravar os problemas financeiros da VMAG, uma enchente na fábrica do Ipiranga fez a produção parar por dois meses. Nessa época, começou a era dos carros populares, onde as montadoras focaram em oferecer produtos para empobrecida classe média. E surgiu a perua DKV VMAG Caissara,